Um dos momentos mais tristes em O Senhor dos Anéis é a morte de Boromir, nosso querido capitão de Gondor era um dos nove membros da Sociedade do Anel, que foi formada para destruir o Um Anel de Poder que pertencia ao Senhor Sombrio Sauron. Durante a jornada da Sociedade, Boromir luta internamente com o desejo de tomar e usar Um Anel para ajudar seu reino de Gondor em sua luta contra Sauron, ele expressa essa vontade Vontade desde que teve conhecimento do um anel, especialmente uma discussão com Frodo, o portador do anel, em que ele tenta tirar o anel de Frodo à força. Com a fuga de Frodo, Boromir imediatamente percebeu que estava tomado por uma loucura e se arrepende. O seu destino e sacrifício final é digno de um guerreiro. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. O Senhor dos Anéis é o meu livro favorito por vários motivos e uma das coisas que mais me surpreende nessa obra é o desenvolvimento de alguns personagens e as reviravoltas em suas trajetórias. Se você concorda comigo, se você também ama O Senhor dos Anéis, percebe a sua riqueza e quer ouvir mais sobre a obra de Tolkien, se inscreva no canal e deixe um gostei. E como muitos sabem, temos um clube de membresias surreal com muitos benefícios, inclusive clubes de leitura, né? com especialistas tolkienistas, estudiosos de Tolkien. E para saber mais sobre esses benefícios, clique no primeiro link da descrição. Eu quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Após fugir de Boromir, Frodo decide deixar a sociedade e partir sozinho na jornada para Mordor, protegendo assim os seus amigos da tentação e do mal do um anel. Boromir se sentindo arrependido por suas ações, procura Frodo em vão para se desculpar, mas foi atacado por um grupo de orques. Boromir lutou bravamente contra os orques, mas foi ferido mortalmente, foi então que Aragorn ouviu a trompa de Boromir e finalmente conseguiu achá-lo, antes de morrer ele expressa seu arrependimento a Aragorn e pede que proteja seu povo, e aqui temos um trecho dessa narrativa e conversa em as duas torres, a cerca de uma milha de Galen, uma pequena clareira próxima do lago encontrou Boromir, estava sentado, encostado a uma grande árvore como se descansasse. Mas Aragorn viu que ele estava transpassado por muitas flechas de penas negras. Ainda tinha a espada na mão, mas ela estava partida junto ao punho. Sua trompa, rachada em dois pedaços, estava ao seu lado. Muitos orcs jaziam abatidos, amontoados em toda a sua volta e a seus pés. Aragorn ajoelhou-se junto a ele. Boromir abriu os olhos e esforçou-se para falar. Por fim, vieram palavras lentas. Tentei tirar o anel de Frodo, disse ele. Eu lamento, eu paguei. Seu olhar se desviou para os inimigos tombados. Havia pelo menos vinte deitados ali. Eles se foram, os pequeninos. Os orques os levaram. Acho que não estão mortos. Os orques os amarraram, fez uma pausa e seus olhos se fecharam de exaustão. Um momento depois voltou a falar. Adeus, Aragorn. Vai a Minas Tirith e salva meu povo. Eu falhei. Não, disse Aragorn, tomando-lhe a mão e beijando-lhe a fronte. Tu venceste. Poucos ganharam tal vitória. Fica em paz. Minas Tirith não há de cair. Boromir sorriu. — Para que lado foram? Frodo está lá? — Perguntou Aragorn. Mas Boromir não voltou a falar. — Ai de nós! — exclamou Aragorn. — Assim passa o herdeiro de Denethor, senhor da torre de guarda. Este é um amargo fim. Agora a comitiva está toda em ruínas. Fui eu que falhei. Vã a confiança de Gandalf em mim. O que hei de fazer agora? — Boromir incumbiu-me de ir a Minas Tirith e o meu coração assim deseja, mas onde estão o anel e o portador? Como hei de encontrá-los e salvar a demanda do desastre? Ficou algum tempo de joelhos, curvado pelo choro, ainda segurando a mão de Boromir. Foi assim que Legolas e Gimli o encontraram. Vinham das encostas ocidentais da colina, em silêncio, esgueirando-se pelas árvores como se estivessem caçando. Gimli tinha um machado na mão e Legolas seu longo punhal. Todas as suas flechas haviam sido usadas. Quando entraram na clareira, detiveram-se perplexos e então pararam por um momento, cabeças baixas de pesar, pois parecia-lhes evidente o que acontecera. — Ai de nós! — lamentou Legolas, chegando ao lado de Aragorn. — Caçamos e matamos muitos orques nas matas, mas teríamos sido mais úteis aqui. Viemos quando ouvimos a trompa, mas tarde demais, ao que parece. Receio que tenha sido ferido de morte. — Boromir está morto — disse Aragorn. — Estou ileso, pois não estava aqui com ele tombou defendendo os hobbits enquanto estava longe no topo da colina. Assim morreu Boromir em 26 de fevereiro de 3019 da terceira era. Então Aragorn, Gimli e Legolas colocaram o corpo de Boromir em um dos barcos, dobraram o capuz e o manto élfico colocando-o sob sua cabeça pentearam seus longos cabelos escuros arrumando-os sobre os ombros. O cinto dourado de Loren reluzia em sua cintura. O elmo foi colocado ao lado do corpo e atravessado sobre o seu colo, colocaram a corneta partida e o punho com os fragmentos da lâmina da espada, sob os pés colocaram as espadas dos inimigos Aragorn e Legolas cantaram um lamento por Boromir enquanto deixavam seu barco fúnebre à deriva no Anduin, o rio então levou o corpo de Boromir sobre as cataratas de Rauros, se você quiser conhecer a história completa de Boromir tem um vídeo aqui no canal o link está na descrição e no final desse vídeo e é isso galera, o vídeo vai ficando por